Opa, então, vai ter bastante stories aqui porque eu tenho que contar uma coisa que aconteceu com o canal, que vai acontecer com o canal Então vai ter bastante stories, ok? Desculpa aí, foi mal Mas é, então vamos começar a história É o seguinte, é, eu criei o canal porque é um hobby que eu tenho, eu gosto de fazer vídeos, eu acho legal Acho legal mostrar pra galera o que eu tô jogando, como é que eu jogo e os jogos que eu gosto Eu acho legal isso, então é por isso que eu criei o canal, é um hobby eu não... Eu não criei porque eu queria ganhar dinheiro ou algo do tipo. Uh, aí tem a questão que, tipo, por mais que seja um hobby, uh, para postar vídeo no YouTube sempre exige tempo e trabalho esforço. Então, por mais que seja um hobby, eu me esforçava para fazer esse hobby da melhor do melhor jeito que eu conseguia fazer. Uh, então, eu gravava, meio, uh, geralmente eu gravava 30 minutos e aí usava só 10, 5 minutos desse, dessa gravação. Eu edito, por, eu edito por tipo umas uma hora, uma hora e meia então aí já vai tipo duas horas, três, duas horas e meia mais ou menos só pra gravar e editar aí como a minha internet não é das melhores ah, para postar geralmente levava em, em torno de 30 a uma hora 30 minutos a uma hora então já é outra coisa ah, eu gravar 30 vídeos eu gravar 30 minutos de vídeos, por mais que pareça de boas, é cansativo. E eu editar por uma por meia, uma hora, uma hora e meia, também cansa, né? Porque é edição, edição cansa, de qualquer jeito, seja ela boa ou ruim. Uh, e o fato de eu postar vídeo e demorar para caramba, demora 30 minutos, uma hora, impede que as outras pessoas mexam na internet normalmente, Aqui é as outras pessoas moram comigo, meu pai, minha mãe. Uh, então isso também prejudica a... Navegação deles na internet, enquanto eu estou postando vídeo Porque puxa muita internet Então, um dos objetivos do canal Era eu ter esse hobby tipo, E melhorar a minha edição em vídeos né? Tipo, eu vou editando Daí cada vez eu vou descobrindo uma coisinha nova Que o Sony Vegas faz E vou adicionando Isso é treinamento de edição E um hobby Eu gosto de jogar videogames E como eu não quero jogar videogames só para mim Às vezes eu quero que alguém veja Comente o que, que achou do jogo, ou tipo, ah, tu é ruim esse jogo, troca de jogo, tipo isso, ou tu é bom, gosto que da hora ser jogado, e é, isso era um negócio que eu tenho como hobby. Só que outro dos objetivos do canal era The Last of Us Part 2, que sinceramente, por quê? Porque The Last of Us Part 1 é, na minha opinião, o melhor jogo já lançado no universo, e The Last of Us Part 2 era o jogo que eu estava mais esperando na minha vida inteira para jogar. Então, é, o The Last of Us Part 2 é um jogo muito incrível, não me arrependi, ok? Não tô falando isso porque eu me arrependi do jogo, tô falando isso porque eu me arrependi do jogo, imagina, ele é um jogo incrível, eu adorei Ele supera o, o 1 em todos os aspectos, talvez não em história, porque a história do 2 é um pouco mais fraca do que a do 1 Mas continua sendo incrível, a, do, a história do 2 é incrível, só que a do 1 ainda é melhor, mas a do 2 também é incrível, ok? Não tô falando que a do 2 é ruim, não, não. pelo contrário, a do 2 é incrível Uh, e o 2 acabou superando o 1 um, um, e é o meu jogo preferido agora, é o 2 só que a questão é que deu um, eu tava mexendo no computador esses dias né? eu já tava com todo, toda a série de The Last of Us 2 gravada e só faltava editar alguns vídeos e postar e aí eu tava fazendo isso diariamente tipo, um dia eu edito esse posto, aí no outro dia eu edito esse posto, no outro dia, assim, tava fazendo diariamente, para ter os vídeos mais certinho, para mim não me cansar muito editando 50 vídeos em um dia só Tá ligado? Então é. até porque nem, eu acho que nem eu nem conseguiria se eu quisesse. Nem se eu quisesse eu conseguiria. E aí eu tava mexendo um dia aqui e o computador deu pau. Simplesmente, pum, desligou. Aí eu liguei e os arquivos que, de gravação, né, no caso, que estavam no HD. O HD corrompeu. Eu não tem mais como acessar os arquivos. Aí eu chamei, tem um... Eu pedi ajuda para quem conhece, assim, de computador, tudo, tá ligado? Quem é uma... Eu, tipo, eu conheço, mas bem pouco, bem básico. Então eu não sei muita coisa que tem que fazer. Então eu pedi ajuda para quem sabe mais do que eu. E me deram várias opções ali, eu testei todas e nenhuma funcionou. Ah, então eu tenho uma leve impressão de que eu perdi realmente todos os arquivos das... dos vídeos de Telestopos Parte 2. O que é um problema, porque esse era um dos grandes objetivos do canal, do canal. Se eu regravar, não vai ser tão... vai ser chato, porque eu já vou saber tudo o que está acontecendo e eu não vou ter reações legais, tá ligado? E então, é, é por isso que eu venho aqui, eu vou falar que eu não sei quando o Perfect City volta, ok? Porque isso era um dos objetivos, sinceramente, pelo fato disso ter acabado... Esse era basicamente o maior dos objetivos. Pelo fato disso ter acabado pela metade, assim, em conclusão, eu não sei quando ele volta, porque eu estou bem desanimado é, com o canal, porque isso aconteceu. Então, eu não faço ideia quando ele volta, se ele volta. Não sei se o Craft City vai voltar. Então, é. Provavelmente, se ele voltar, vai ser só quando eu achar que eu tô, que eu tô muito hypado para um jogo, provavelmente, ou para alguma coisa. Se ele voltar, né? É, não é de certeza. Então, é. Esse pode ser, talvez, o final do Craftsage. Então é isso aí, é isso que eu tinha que falar. Eu vou ficando por aqui. Valeus, falou e foi. Tchau.